Hoje você vai saber como ganhar uma das caixas surpresa do Brawl Stars que vem muito brindes. E na faixa, se liga só Aqui, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, um vídeo curto Mais um vídeo muito especial pra vocês Porque você vai saber agora como Concorrer a uma das caixas Surpresa do Brawl Stars, mas que caixa Você tá falando, Bruno? Não. Essa caixa que tá aqui na tela Pra vocês, com vários brindes Do Brawl Stars, você pode ganhar Uma delas, cara, isso mesmo Você vai poder ganhar uma delas na sua casa tranquilo E de graça, pra você saber com O que você precisa fazer para ganhar essa caixa Eu vou falar a partir de agora Bom, primeira coisa que você tá aqui no canal Bruno Clash Gosta de ajudar o canal E quer ganhar a caixa, precisa fazer É vir aqui na loja, vir aqui no finalzão Aqui ó, colocar inserir código E pôr o código Bruno Clash. Colocou o código Bruno Clash você tá apoiando o canal não, como que eu faço então? É o seguinte, na hora que você tá apoiando o canal Qualquer coisa que você comprar aqui Você tira um print, faz um vídeo, alguma coisa, grava E manda lá no seu stories, lá no Instagram E me marca, põe lá, arroba brunoclash no vídeo que você vai postar no Instagram, eu vou receber e você já vai estar tá aí sabendo que você tá concorrendo a caixa, porque você lá no Instagram também vai ver no meu feed, essa foto aqui que tá na tela, isso mesmo, nessa foto tem todas as regras, uma das regras é, é claro, apoiar o canal Bruno Clash como eu fiz agora aqui com vocês, e aí, as outras regras você seguindo também, você sim estará concorrendo a uma das caixas do Brawl Stars, mano é fácil, simples, tranquilão mano, tranquilão mesmo e você vai concorrer, então o link pra foto eu vou deixar aqui na descrição, então você já faz a sua parte aqui dentro do jogo, apoia, tira um print, faz um vídeo, manda lá no seu stories, coloca meu arroba, arroba brunoclash, tá passando aqui também o meu stories, e é claro, já segue as outras regras para poder participar clicando no link aqui embaixo da descrição, beleza? Bom, você tá vendo aqui que eu tô com 19.996, quero chegar aos 20k, vou tentar pegar agora os 20k com vocês, na verdade eu já peguei na temporada passada, hoje zerou né, a temporada, hoje não, hoje é segunda, na verdade esse vídeo vai sair depois, 20.439 é meu recorde, mas eu quero pegar 20k aqui com vocês, né? Tô com a EMZ no combate solitário, então. Bora lá, vamos ver como vai ser isso daqui Vamos tentar pegar aí os quatro troféus que faltam Pra poder pegar o nossos, os nossos 20k de volta, né? Tiraram meus 20k, meu Deus, não pode Vamos lá, vamos de MZ aqui, ó Vamos ver como vai ser essa loucura, hein? Será que vai dar certo de MZ pra poder pegar os 20k? Vamos ver, meus amigos, vamos ver, meus amigos Vamos ficar ligado no bulzão de leve ali pra ver se não vai dar ruim Já tô botando ali o dano, já apareceu ali, beleza Vamos ver se a gente dá pra pressionar ali também Dá pra dar uma pressionadinha ali, hein? Mas acho que, acho que também não é tão bom eu ficar ali no meio, né? Junto com os outros ali, naquela loucura. Dá uma segurada na emoção. Tem que ser aquela entrada para arregaçar, né? Bom, vamos lá. Lembrando que a gente tá aqui para pegar. Já vamos dando dano. Oh, Ó, que beleza, hein? Já quase pegando meu super. Não pode ficar muito perto dela, tem que ficar esperto. Não pode ficar, tem que ficar espertinho. Vamos ver como vai ser. Vem, vem, vem, vem, vem. Vai, vai, vai na porrada do não, não, hein? Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos, meus amigos? Meu Deus do céu. Ela quer não quer? Quem não quer quem não quer? Vamos o quê? Vamos. Se não, não, saiu, saiu. Não quis tretar, não quis tretar. Opa, vamos dar um dano ali. Hein? Ih, agora vai tomar dano ali, hein? Agora vai tomar dano ali, hein? E agora? E agora? Vai ter que tomar dano, hein? Vai ter que tomar dano, hein? Deu ruim pra ela, deu ruim Ih, vai dar ruim pra mim também, calma, vaza, vaza, vaza, vaza vaza Beleza, pegamos ela, hein, ó Que beleza, pegamos ela ali, aquele momento Tá esperto aqui, com, com o pinguinzão Também, não pode vacilar, hein Vamos ver se a gente consegue ali se livrar do bolzão Vamos lá, opa, pra trás ali, vai pra trás, filhão Vai pra trás, filhão, nada de estresse, nada de estresse Calma aí, opa, tem, tem ali o Nossa, pinguinzão ali Tomou um arregaço, quase Vai cair ali, meu Deus do céu Aê! Vamos... nossa Mano, vocês viram o que que aconteceu eu fui pego na moita pelo nosso queridíssimo Leon Que estava totalmente escondidinho, invisível Mas mano, olha que loucura Eu acho que faltava quatro troféus, se eu não tô enganado E acho que foi o que realmente a gente ganhou Será que foi isso? Quase bati 600 ali na MS, Mas vamos ver se a gente pegou 20k Pegamos 20k ao vivo aqui com vocês Como eu falei pra vocês, não é meu recorde, né? Tem 439 ainda pra poder brigar Vai ser uma loucura Mas pegamos 20k aqui ao vivo com vocês também também, beleza? Bom, é isso galera Vocês aprenderam nesse vídeo como Vocês vão conseguir ganhar aí, ter a chance De ganhar a caixa surpresa do Brawl Stars, e aí de quebra, ainda viram pegando 20 mil troféus no Brawl Stars É isso galera, um vídeo rápido Mas muito legal, muito importante pra vocês poderem Ter chance de ganhar a nova Caixa surpresa do Brawl Stars Na sua casa, imagina? Você é louco, spikezão Se liga só então, o link tá aqui na descrição Tamo junto, não vacile, comenta aqui embaixo Vou ganhar essa caixa É nóis, um abraço, Falou. Oi. Ha ha ha.